O Araucária Viva é um dos cinco núcleos de ação da Aliança em prol da APA da Pedra Branca. Esse núcleo promove a agroecologia e a produção orgânica através de projetos, intercâmbios de experiências e trocas de conhecimento entre agricultores e a sociedade. O projeto Araucária Viva, Agroecologia na Serra da Pedra Branca, teve seu início no ano de 2018 e duração de três anos, com o objetivo de aliar a preservação ambiental o um fortalecimento da produção agrícola orgânica agroecológica e o consumo responsável solidário aqui em Caldas, no sul de Minas Gerais, mais especificamente na Serra da Pedra Branca. O projeto teve apoio da ONG japonesa Parque e o financiamento do Ministério do Meio Ambiente do Japão. Baseado nos princípios agroecológicos e seguindo a metodologia campesino a campesino, foram organizados mutirões entre agricultores interessados em técnicas sustentáveis de cultivo e manejo ecológico do solo. Cursos, oficinas e encontros aprofundaram o conhecimento adquirido durante as práticas, abordando temas como a vida do solo, compostagem, adubação verde, agrofloresta, agricultura biodinâmica, entre outros temas. O projeto contou ainda, em várias ocasiões, com o apoio da EMATER de Minas Gerais. Os intercâmbios se estenderam também até outros municípios, em propriedades com produção orgânica consolidada e que integram a Orgânico Sul de Minas, uma rede de certificação agroecológica da região. Isso possibilitou que agricultores da nossa região tivessem maior conhecimento sobre o selo de certificação da conformidade orgânica. Com o apoio do projeto, um grupo de oito produtoras e produtores de Caldas e Santa Rita de Caldas prepararam suas propriedades de acordo com os requisitos práticos e documentais de conformidade orgânica exigidos pelo Ministério da Agricultura. No início de 2020, o grupo recebeu a Certificação Orgânica Oficial, através do Sistema Participativo de Garantia da Rede Orgânico Sul de Minas. Foi um momento rico que qualificou a produção agrícola na nossa região e gerou uma rede de conhecimentos entre produtores e produtoras orgânicos, através de trocas de sementes, reuniões, oficinas e visitas nas propriedades. O projeto ofereceu também assessoria técnica agroecológica para diversos agricultores da região, alavancando a produção orgânica ao acompanhar individualmente cada propriedade. O Projeto Arocaria Viva apoiou também a organização da feira agroecológica que acontecia em Caldas desde 2017 e fomentou a criação de um Grupo de Consumo Responsável, que nada mais é que um jeito de compra solidária que envolve ativamente quem consome dentro dos processos de comercialização. O Grupo de Consumo Responsável representou um grande incentivo para os agricultores e agricultoras participantes e permitiu que mais pessoas da cidade pudessem acessar produtos orgânicos e saudáveis. Um dos princípios da agroecologia é estarmos em rede, conectados uns aos outros. Por isso, o Projeto Araucária Viva realizou seminários e encontros que movimentaram trocas de saberes entre uma diversidade de gente. Agricultores, consumidores, moradores da região, técnicos, estudantes, profissionais da educação e setores da sociedade civil. Abordamos temáticas importantes, como os impactos dos agrotóxicos e fertilizantes químicos na saúde de quem produz e de quem consome, assim como na saúde da nossa mãe terra em especial, o que afeta a preservação ambiental da nossa Serra da Pedra Branca. Conectados por um propósito comum, Estreitamos importantes parcerias com a Universidade Federal de Alfenas e os Institutos Federais Sul de Minas, Poço de Caldas e Machado. Além disso, com o assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Campo do Meio, dando origem à criação de um importante programa universitário que leva o nome Semeando a Terra. Assim também, participamos da construção do Polo Agroecológico do Sul e Sudoeste de Minas, uma rede que agrega sociedade civil organizada, institutos de educação, movimentos sociais e legisladores. Estas ações foram dando vida à agroecologia em Caldas. Hoje, cada vez mais, os agricultores estão convictos de que é possível plantar de forma agroecológica, e ir construindo o sustento a partir dele. Cada vez mais pessoas se entusiasmam com esta forma de plantio sustentável e quando vêm os outros, já tem uma referência para começar. Com o projeto de agroecologia na Serra da Pedra Branca, várias sementes da agroecologia foram plantadas. Agora, esses plantios poderão se fortalecer através do trabalho diário, dos intercâmbios e da união. Este é este o sonho que queremos cultivar, uma cauda agroecológica verde com hortas orgânicas e com agroflorestas que valorizem as culturas locais e o conhecimento ancestral, que permitam sustento e renda para a população, trazendo alimentos saudáveis no campo e na cidade.